Para mais uma aula do módulo 2 de estratégias operacionais, tá hoje em específico, eu vou falar para vocês sobre uma estratégia que é muito utilizada no SP e é uma estratégia que tem, tem tido ótimos resultados, inclusive nesses períodos de crise, né? É, ela tem tido um, um up muito grande ali é, na parte de ganhos né? Então, como funciona a estratégia? Eu vou falar aqui é o feijão com arroz porque eu quero que vocês aprendam. Né? e procurem mais para poder é, tirar suas próprias conclusões, beleza? A estratégia é o seguinte, long S&P e você inverte para 100% de short ao fechamento de qualquer sessão que encerre com 1% ou mais. Então, uma, uma forma de você fazer isso é você pegar é, com... Com, com ordens é, limit one close, né? Ou seja, pegando no, já no fechamento mesmo. Com limite 1% acima do fechamento da sessão anterior, tá? É, nessa simulação que eu fiz, é, tem 0.02 de transação, é, custo de transação, tá? Nesse gráfico aqui, você vê ali o gráfico total return, né? E aqui o drawdown. O drawdown a gente já sabe o que é, né, pessoal? Eu já expliquei aqui nas outras aulas, tá? Eu peço que vocês, em específico, é, acessem é, a playlist do canal que está aqui na descrição desse vídeo essa playlist tem todo o curso, todas as aulas tá? curso esse que não é gratuito o custo desse curso é que você dê um like nesse vídeo e permita com que esse vídeo chegue a mais pessoas quanto mais pessoas esse, esse, esse vídeo chegar, melhor porque a pessoa vai ter o, o devido conhecimento e ela não vai precisar pagar Existem vários cursos na internet que ensinam o que tem gratuito na internet, então é meio chato isso, a gente tem que ensinar coisas novas, coisas pessoais. Eu particularmente nas minhas consultorias, eu passo conteúdo, mas eu sempre foco nas minhas experiências, entendeu? É, o que eu achei que é melhor. Beleza? É, aqui tá o gráfico, tá? É, em azul tá o gráfico da estratégia, o resultado que ela teve, levando em consideração ali as operações de do ano 2000 até o ano 2021. Você pode perceber aqui que no período de pandemia deu um up, isso aconteceu porque ele estava short, né? Tava vendido, né? Então o mercado caiu, tava vendido, então teve um ótimo resultado. Significa que na próxima crise vai acontecer isso de novo? Não, isso não significa isso. Tá, pessoal? É, e ali, é, na linha laranja, é o S&P, no long, né? Total Return, Tá? Aqui nessa aba de drawdown, ela é muito importante. Porque a única vez que a estratégia teve um drawdown maior do que o próprio índice SP foi em 2001. E o que aconteceu em 2001, pessoal? 11 de setembro. tá? Quando teve as outras 15 depois ali, 2016, 17, é, é, 2020, 2008, subprime, tudo que aconteceu aí, você pode perceber que o próprio índice SP teve um drawdown maior. E foi aí que começou o spread da estratégia e cada vez foi ficando mais longo, né, à medida que o mercado foi tendo mais liquidez e, e se encaminhando ali para o que a estratégia queria. Um detalhe importante pessoal, é que resultados passados não garantem resultados futuros, mas eu prefiro mil vezes me ancorar com resultados passados para tomar decisões do que só andar em linha reta. É a mesma coisa que você ter um carro pessoal. Você pode até ser muito bom dirigindo, mas talvez você não utilizar um retrovisor é, te traga algum tipo de dificuldade é, no longo prazo, tá? Então, o, os retrovisores do carro já te ensinou isso. Então, para mim, quando eu tô operando com estratégias e eu tenho um backtest, é como se fosse o um retrovisor. O retrovisor, ele não vai te garantir que dali para frente você vai dirigir bem, você vai ver bem, né? Mas ele vai te auxiliar é, sobre informações do passado, né? Sobre coisas do passado, entre aspas, né? É, então Jonathan fica um pouco complicado aqui eu sou iniciante e eu queria que você tirasse uma dúvida mais profunda assim que é aquela dúvida que, eu acho que todo mundo deve ter qual seria a condição para encerrar ou reinverter o short ou long gente estando long, lock de dois volume com limite um ponto acima do fechamento anterior ano short lock de compra dois duas vezes o volume com limite acima do fechamento anterior dessa forma fechando maior que 1% acima do fechamento ou seja manterá o short pois o lock não vai executar se a operação for cancelada então assim assim é, o, o, o algoritmo vai permitir que você fique ou em uma posição ou em outra vai permitir que você fique nas duas posições ao mesmo tempo né é, e o lockeout não tem chance de deixar você na mão também isso é muito importante e para gente que somos players sardinhas né somos pessoas físicas a gente também não tem problema com liquidez talvez essa estratégia quando utilizada por uma tesouraria né como tá ali escrito sobre o golden search né que foi até o bianco que falou isso eu acho muito interessante é, acho que para eles é um pouco mais difícil eles ter liquidez para poder executar alguma estratégia para gente pessoa pessoa física eu sei que a gente tem aquele mito de que ah, as pessoas físicas só perdem, só perdem. A gente perde porque a gente parece em conhecimento. Mas se a gente for olhar é, sobre os fatores de mercado, isso que envolve um dos mais principais, que é a liquidez do mercado, mano, a gente tem muita a gente tem muita facilidade em relação à liquidez. Pelo menos para mim, que não sou multimilionário, né? A não ser que o cara seja ricão aí para comprar, é difícil, né? Mas quando se trata de um ativo que tem muito volume, né? São mais, o S&P, pessoal, eles são mais de 500 ações, né? Lá na análise Nasdaq. Entendeu, pessoal? E a estratégia é essa: você é, vai ser compra, tá? Long SP invertendo posição para 100% short, long compra, short venda ao fechamento de qualquer sessão que se encerre com alta de 1% ou mais, tá? E o algoritmo ele vai simular essas ordens lock com limite de 1% acima. Eu vou deixar esse PDF aí para você ler, reler, ler, reler, e não ousem. É, corrigir a conjuração verbal aí do, do amigo Bianco beleza? tamo junto espero que vocês tenham gostado dessa aula e é muito importante que vocês contribuam valeu e tamo junto